Pode voltar. Meu Deus. Sim, a gente hum. acabou de, de voltar às pressas porque deu um alarme, né? E pai? Fumaça na casa. É. E aí a gente achou que minha mãe esqueceu alguma coisa o no, pai, não, no, no, no não fogão, nada, né? Fervendo lá. Né? Ah, mesmo, Ela pai. falou que não esqueceu nada, mas, gente, alguma coisa? Soltando Depois fumaça ar, tipo assim. lá na nossa casa de Fumaça não é bom né? não é então, E tem um nível pra é... Pra tocar o alarme Não, como é que fala? Pra acionar o bombeiro Entendeu? Porque Sim. já é acoplado Dependendo do nível, acaba ligando Pro bombeiro e pra polícia, né, pai? Olha, olha. Que isso, gente? A casa cheia de, é de fumaça. deve ter esquecido alguma coisa. Deve ter esquecido alguma panela no fogão, no fogão. mãe. O forno que você lá, não Mãe, tem que, tem que ah, prestar atenção, é mãe. Isso aqui é o maior perigo. O ah, que, que é, eu pai? Eu um Tô conseguindo. Olha. Tô, tô conseguindo. Gente, pelo é amor de Deus. Deus. De perigo, na sala. Que, que isso, Júlio, é vai rápido. rápido Não, será que eu não esqueci Isso aí aí? Rápido, Júlio Que isso, gente é. Júlio <risos> Gente tá tá Será não, que não é. tem mais foco por aqui? Não. Tá tudo, tá tudo desligado, Júlio, vê aquilo ali, apaga aquilo ali. Cuidado pra não se queimar. Pega com a luva. Ai, meu Deus. Vai, Júlio, vai rápido. Meu Deus do céu! Qual o sentido disso, gente? Gente, qual o sentido? Vai, vai, pega a batalha da madeira Ai, que Gente, não, apagou. foi? Apagou? apagou? Gente, agora. O que, que tá acontecendo? Que isso? Apagou, Júlio? Apagou aqui. O que é isso, hein? Pai, a gente tem que olhar, porque a pessoa que fez esse poste dentro da nossa casa ainda. Qual é o sentido da pessoa botar foi? Gente, será que tem mais foco em outro é. lugar? Nos quartos? Pode pai, tem que será? tudo, Porque essa fumaça aqui pode, pode fazer mal, entendeu, pai? Pode em outro lugar. Vamos ver lá em cima. Mas Vamos tem que abrir cima. as coisas. Essa fumaça pode fazer Sim. mal. Não, é vamos ficar Bom, O principal agora é ver se tem outro ah, lugar com foco. muito forte. Né? É. O cheiro está muito forte. Gente, será que tem foco em outro lugar? Então, a cozinha não tem, Ai. né? Ai. A cozinha não tem nada. E o Zion? Será que está tudo bem com o Zion? Foi só aqui. Foi Vamos ver se botaram... A mesma coisa que botaram o balde aí, vamos ver se botaram aqui em cima. Entendeu? Ó, está com fumaça. Está tá com fumaça? Sim, sim o cheiro está muito forte, né? Está horrível é horrível, pai. Será que tem foco, gente, em outro lugar? Não, aqui não tem foco, não. Acho que não subiu aqui. É. Devem ter colocado só na... Vamos ver o teu quarto, mano. Nossa, é muito ruim o cheiro. A fumaça é horrível. Meu Eu Deus, gente, fora. tá tudo tomado. Aqui no corredor tá. Olha, esqueci o ar ligado. Isso pode botar fogo também. É, Lohan, de sair. Ai meu Deus. Não tem aquele balde é estranho. Foi muito estranho isso, né? Muito bizarro. Um balde, como é que, né? Um balde com fogo. E agora, Júlio, o que a gente faz, Júlio? O que que tá acontecendo, é, gente? A Ian falou, né? É melhor a gente ver lá como é que tá o Zé. Né? É. Porque. Eu não vi ele nem, nem latir. Foi... É, ele não latir. Não, late não, ele não late, mas eu não vi nem ele aparecer mas, ali. Mas numa situação dessa, ele ficaria no mínimo agitado, É. Né? Vamos lá ver. Então é melhor a gente descer pra ele ver. Ele fez um barulho? Olha, eu tô ali. Ele tá bem. Tá tudo bem com ele, Júlio? Tá tudo bem. Gente, tá que pai. foco é esse? Pai. Oi, filho. dá bom nem ficar respirando. Tudo bem. Esse... Fecha, fecha pai. pra ele ficar respirando. Ah, não, não, não. Fecha. Pai. Eu tô ouvindo barulho ali fora. Ah. Oi, ah. fora? Que barulho, Rani? O que você tá falando? Pai, tá pegando fogo ali fora. Cadê, a Aonde, Júlio? Pai? Mais fogo! Pai, que... Aonde, Júlio? Papai. Não, eu você não apagou, pai. Eu apaguei Eu até joguei aqui Ele apagou Ele apagou, ele Lohan, ele apagou. Não, ele apagou Apagou sim, Lohan não, ele o não, Gente, Ai, você o Agora eu tô na dúvida Galera, vocês voltem aí o vídeo ver se ele apagou mesmo Mas eu é, acredito é. Que, vão, que apagou Aí, Você tem que confirmar. Ainda tá instalando, pode voltar Não, não, não, não meu This... <laughs> Deus! Gente, o palhaço tá botando fumaça na nossa casa. Pai, não faz sentido, pai. Calma. Meu Deus Isso do céu, olhar. gente. Que tua mãe, né? Pai, não, não sei onde ela tá. Não pode encostar. A gente não sabe o que acontece se encosta, gente. Meu Deus do céu. Uhum. Tá aí. Tem certeza? Não. Tá vendo ele? Tá vendo ele? Não. Não. Vamos lá pro clima do tamanho. Sobe, sobe. Será que a gente chama ela? Ou não, pode, ele, ele pode ele aparecer? Escondido no quarto, sei lá. Mãe! Quem Pode ah, escutar, Pode falar. Oi, Mãe! Tem já é... embora. Mãe! Por quê? Acho que ela foi pra Ana... Ela... Saiu aqui. Ana! Não, hum, pai. Não. Ele deve ter levado ela. Ana! Ele deve ter levado ela, pai. Crema. Ele levou ela, com tenho certeza. Gente, a gente precisa fazer ah. alguma coisa! O palhaço levou minha mãe, pai! Olha, você tá aí! É a gente, cara! Ele correu atrás de você? Mãe, ele te Eu encostou? Ele te encostou? Ele correu pra ele poder não me encostar! Ele não encostou, né? Não, encostou. pai, e agora? O que, que a gente vamos, vai fazer? Vamos descer, vamos abrir tudo. Não, não, a gente não pode sair daqui, pai. Ah, mas ele pode. ele pode também estar tá aqui esperando a gente ainda. Ninguém, ele, ele subiu contigo ou tu, tu não viu aquela é fumaça? Sim, a fumaça era muito forte, não deu pra eu ver, não, a gente. A não sabe se ele eu subiu. não sei o que tá acontecendo agora que quer atacar fogo na nossa casa, que é absurdo. Ou se ele foi embora, Pô, vamos abrir isso subir já que a fumaça. Mas aqui nem tá com tanta, pai, não porque tá ele colocou o fogo da fumaça lá embaixo, entendeu? Tal, talvez depois ele ia subir e colocar uma aqui em cima também. Sim, a gente chegou na hora. Eu, eu acho já, que a gente tem sei, que, que... Vamos abrir e vamos ver se ele estiver em algum lugar. A gente tenta assustar ele de alguma maneira, entendeu? Eu acho que a gente tem que abrir tudo da casa, mesmo... Entendeu? Ah! Ah! Ah! Ah! Gente, calma aí. Sai daqui! Sai! Segura, pai. Cadê tua mãe? Ficou joga isso nele, joga isso nele, pai. A gente tem que socorrer minha mãe, pai. Olha, vem! Toma, toma, joga nele, joga nele! Olha, vem! Vem, Vai, pai, joga com mais força! Joga com mais força, pai! Se ele vai pegar ela, pai. Abre isso. Vem, vem, vem. vem. Ai, meu Deus. Ui, vem. Deixa! Vai, vai, vai, vai, vai. Ajuda! Meu Deus. Meu maçaneta... Deus. que quebrou outra parte? Gente, a maçaneta. A Francesa, saiu o carro, Meu Dá Deus. pode ficar presa. Bora, ah, gente. gente E agora, Júlio, o que a gente vai fazer, Lohan? Eu nunca vi isso E agora? Isso. Tudo bem, Tá demais, isso? gente E a gente sabe que, a gente, que ele não pode encostar na gente Mas sim. ele tenta tentar botar fogo na nossa casa Se a gente não chega não luz. E se o alarme... alarme não funciona? Olha, a gente tá cheio de tá fumaça ainda água, Meu Deus do céu, gente não sei que eu fazer. E agora, Júlio, o que a gente faz, Lohan? O que a gente faz, Júlio? Vamos aproveitar que o Rian não tá aqui e vamos dormir aqui nós três. Meu Deus. Entendeu? Gente, nos ajuda. É, como Meu é que você mãe. sabe por que ele tá fazendo isso? O que, que ele sabe? Quer. Por e que se que ele, ele encostar na gente, o que vai acontecer? Eu não, quero nem, agora, eu não quero nem pensar. Eu não sei se ele vai me levar realmente, me tirar daqui porque, da minha família. Porque foi muito perto de encostar. Foi muito perto, né? É isso, gente. Vamos finalizar aqui abrir uma janela para sair essa fumaça e ver o que a gente faz. Uhum.